Princípios do movimento a gente consegue olhar lá aqueles vídeos que eles fazem aquelas super coisas e a gente consegue fazer. Princípios do movimento a gente consegue olhar lá aqueles vídeos que eles fazem aquelas super coisas e a gente consegue fazer porque a gente está trabalhando esses princípios também. E é aí, que a gente vai chegar até amanhã, tá? Porque é possível. Eu tenho pavor de falar: ah, quem fala mas aqui é a Fulana lá, né, da companhia tal. Ah, mas aqui é a outra lá, não sei o quê. Ah, mas aqui. É possível, gente, é possível fazer, é só saber como. Isso é uma coisa desse tamanho é mas é o que ajuda em um monte de coisas é a base e passa certo? Então vamos passar para a segunda parte. O que vai disparar a, o cloche é a queda de joelho. Mesma coisa, ó. Puff! E volta. Puxa. E volta. Pés no chão. puf E volta. E puff. E volta. Ou seja, a gente passa pela queda de joelhos. A perna vai volta, tá aqui, ó. É a mesma coisa. para não acontecer isso aqui, ó. Olha, quem não tiver que conseguir olhar de lado, para não acontecer isso aqui, ó. Aí eu tô toda assim. E aí eu não tenho estrutura nenhuma que fixa pra eu poder soltar o resto. Aí eu vou ficar de pé e eu fico me segurando nos braços para tudo, tá? Então, vamos ver para vamos...